Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos! E já vamos saber qual é a mensagem para touro. Então, vamos lá. Já estou embaralhando. uma xícara de chá e vamos complementar E também uma mensagem do oráculo. Todo é. Não se prenda tanto em crenças limitantes. Observa mais os pensamentos, se são seus ou por que estão aí. E se vale a pena pensar nessas coisas que você anda pensando ou se não vale a pena. O personagem aqui está atento, tomando chá. E essa atenção é para o que é realmente importante e faz bem. Porque o poder de decisão, de fazer as coisas acontecerem e de se manter energizado e até motivado é seu.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 Chegam para trazer novas perspectivas, ou seja, tenha essa liberdade de seguir a sua verdadeira intuição. Gratidão.